Aí, legal, gostei da história. Mandar um abraço para o nosso querido João Pedro Barrocas, repórter nota mil e sem falar o amigo que ele é, né? Valeu, Johnny! Esse é o nosso João Pedro Barrocas. Antes de encerrar aqui o RJ, eu quero mandar um abraço, um beijo especial para o Davi Abrão, sete aninhos de idade. Nosso coleguinha aqui acompanha todos os dias o RJ no ar, mora em Irajá. O pai dele é Alexandre, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Beijão. Aê, garoto! Bom, nós vamos ficando por aqui. Vem chegando o Fala Brasil. 11:50 h 50 tem balanço geral. 5h55 Cidade Alerta, Rio. E nós voltamos amanhã. Daquele nosso jeitinho, ó. Eu, você, você e eu, juntinhos, aqui pela Record TV. Um ótimo dia. Tchau.